All right. The Story of the Kelly Gang é um filme mudo australiano de 1906 que mostra a vida do lendário Fora da lei Ned Kelly. O filme retrata a quadrilha de Kelly, narrado em seis sequências que fornecem toda a narrativa da história. Escrito e dirigido por Charles Tate, ele é até onde se sabe o primeiro longa-metragem da história do cinema. Para a época, o filme foi considerado muito violento, chegando a ser banido em algumas cidades. O filme original tinha aproximadamente 60 minutos, sendo projetado a 18 quadros por segundo foi apresentado na Austrália em dezembro de 1906. Devido à deterioração com o tempo, após diversas restaurações sobraram apenas 10 minutos do filme Até que em novembro de 2006, a National Film and Sound Archive restaurou digitalmente mais alguns trechos Atualmente o filme recuperado possui 17 minutos de duração O filme teve um custo estimado de apenas 1.125 libras Com um lucro de 25 mil libras Em 2007, The Story of Kelly Gang foi inscrito na memória do Registro Mundial da Unesco